Olá pessoal, estou aqui no estúdio, um dia inteirinho, já passa das 11 horas da noite, passamos aqui gravando mais de 250 telas, esmiuçando detalhadamente cada regra sobre arrecadação, gastos e prestação de contas. Espero que esse curso online seja útil para você que não pode fazer um presencial, não pode se deslocar e para você que fez o presencial e quer rever todos os conceitos quantas vezes você quiser. Adquira o curso, aproveite para estudar, se capacitar e fazer uma eleição belíssima, se tornando referência em sua cidade como exemplo de ética, conduta acertada e aplicação dos conceitos da legislação eleitoral. Um abraço para todos vocês, espero que o curso seja útil. Boa eleição a todos!